Já pensou em ficar assim, tranquilo, colhendo até 213 sacas por hectare? Pois um produtor dos Estados Unidos conseguiu isso com fertilizante foliar. É, a Branta está no Brasil há cinco anos, né? esse é o nosso quinto ano de, de, de cultivo, né? de venda de produto a campo. É a nossa primeira vez aqui na Expo Direto, mas a nossa história é muito mais longa que isso. A nossa história começa em 1953 nos Estados Unidos, a nossa sede fica lá na cidade de Springfield, no, no estado de Illinois, aonde a gente começou é, trabalhando com, na, na área de nutrição há, há muito tempo atrás e de, desde então a gente vem chegando é, em vários países do mundo, a Brandt hoje está tá presente em mais de 60 países do mundo, com tecnologia, levando informação para o produtor. É, nós temos hoje cinco fábricas nos Estados Unidos, e uma no Brasil e uma na Espanha. Para o agricultor, então esse é o foco. E, é, e assim como nós também fo focamos o nosso trabalho na agricultura profissional. Então esse é o tipo de feira que nós queremos prestigiar, né? porque o dia a dia nosso é o produtor rural. Primeira pergunta, é possível nutrir a planta via foliar? Essa foi a primeira pergunta. Depois de um tempo, comprovou-se que é possível. Só qual que é a eficiência dessa aplicação? Então, a gente estudou um pouquinho a fisiologia vegetal, para a gente conseguir realmente entregar algo para o produtor que foge um pouco de aplicar nutriente e parte para o lado de nutrir a planta. Porque a planta é um ser vivo, nem tudo que a gente aplica, ela vai absorver e utilizar. Quais produtos a gente pode destacar? Hoje temos dentro da linha Smart o Smart Trill, que é um produto que foi desenvolvido para tentar mitigar um pouco alguns efeitos, alguns herbicidas. Quem sabe, por mais que o herbicida ah, não vá matar a cultura da soja, ela pode sofrer alguma fitotoxicidade, até mesmo oculta. Né? Não é visual, mas ela pode ah, ter alguma redução do metabolismo, algo assim. Então, esse produto que vai ajudar a não ter essa redução do metabolismo e manter ela ah, em pleno crescimento natural dela, e agora está vindo ainda o Smart 4, que é a evolução do Smart Trio. E a tecnologia Maniplex, temos o produto que compreende boro e molibdênio. Boro hoje é um dos nutrientes que mais vem a, segurando o potencial produtivo da cultura. Então, quando a gente consegue colocar um boro floema móvel, que é a quarta geração hoje de nutrição, toda a resposta que a planta vai dar vai ser outra. A gente consegue fazer... Com que a planta realmente expressa o potencial sem perder aquelas vagas do bacheiro, sem ter abortamento floral, segurando sua capacidade e entregando o resultado final.